Olá, ah, meu nome é Daniela Stazaki, sou psicóloga e sou colaboradora do CRP, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Eu gostaria aqui dizer para vocês um pouco da minha experiência no mundo LGBTQIA+. Para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho a partir da minha militância, nos vários espaços e em vários momentos da minha história, através de uma violência sofrida pela minha filha, eu vi como é difícil ser diferente no padrão cisnormativo. Na militância, eu conheci minha esposa, que é mulher trans, e em tudo e aí tudo fez sentido. Hoje eu pertenço como representante do CRP na Comissão da Diversidade de Santos, onde iniciei como representante da psicologia simpaticizante mãe e bissexual. Agradeço muito pela essa oportunidade de ter encontrado uma pessoa e poder fazer parte desta luta que agora também é minha e afirmo todos os dias, através da psicologia, combatendo qualquer forma de desrespeito, de violência e de segregações, seja no âmbito da saúde mental, seja no âmbito das políticas públicas. E é esta mensagem que eu gostaria de deixar para vocês pertence ao movimento a mais e me orgulho de ser quem eu sou